Olá. Bem, hoje eu vim trazer uma atualização do mode de primeira pessoa. Para ativar a primeira pessoa, você tem que mudar a câmera para terceira pessoa atrás. Essa atualização é só para deixar o mod atualizado para nova versão, ainda tem os mesmos bugs que antes, até tentei arrumar mas não deu certo, por conta das limitações do jogo só deu para atualizar o APK, na descrição vai ter dois tipos de download, pelo Mediafire e pelo Google Drive, percebi que algumas pessoas não conseguem baixar pelo Mediafire por causa de problemas no site, então a partir de hoje vai ter duas opções de download, os links de downloads são liberados primeiro no Discord, link na descrição. Para usar no celular é só baixar e instalar o APK, já no PC é mais chato de usar. Você precisa baixar a versão Resource Pack, lá vai estar tá a textura e o Yobit Unlocker. Primeiro você tem que instalar o Yobit Unlocker, depois procurar pela pasta que o jogo está instalado. Geralmente ele fica em C, Program Files, Windows Apps, WP e Data. Aqui vai estar tá os arquivos de jogo, você vai em Resource Packs, Vanilla, Cameras, e nesse de person você clica com o botão direito. Se o Yobit Unlocker estiver instalado, ele vai aparecer, você clica nele e apaga esse arquivo. Se ele não estiver aparecendo no explorador de arquivos, você vai clicar em Exibir, na parte Mostrar Ocultar. Clica na caixinha de itens ocultos, que assim a pasta vai aparecer. Agora se a pasta não abre, você vai ter que ir até lá pelo Your abre ele como Ademir, clica em ADD, e vai até onde eu falei. Depois de apagar, você vai até o arquivo de câmera do addon, e clica com o botão direito na câmera de terceira pessoa. Abre com o Your clica na seta para baixo, do lado do botão Unlock, vai em Unlock Copy. Agora é só ir até o lugar que você apagou a câmera do jogo. Agora é só colocar a textura, que vai estar tá funcionando 100%, se você não colocar a textura vai ficar a cabeça do personagem aparecendo, deixando o jogo impossível de jogar em terceira pessoa atrás. Todos os outros modos de câmera vão estar tá normal. Bem então é isso, se tiver qualquer dúvida comente no vídeo ou pergunte lá no Discord, se eu tiver online, vou poder te ajudar com isso.